E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, mais um jogo NFT, jogos NFTs que são essa magia aí que você pode estar tá jogando e ganhando dinheiro, beleza? E bom galera, no vídeo de hoje o jogo que eu estou mostrando para vocês é o Sky War, esse jogo tá muito da hora cara, porque vocês vão ver, lembra um pouco jogos antigos, tem uma nostalgia envolvida, fácil de jogar, simples, levinho aí, você joga, qualquer um joga e pode estar tá ganhando, isso é bem bacana, tá bom? E para começar, por que, que eu já estou trazendo esse vídeo hoje, nessa quinta-feira? Por causa aqui do ICO dele, que vai ser aberto amanhã, sexta-feira, dia 1 de abril, tá bom? Então a gente tá aqui no dia 31, quinta-feira, né? Amanhã, dia 1, sexta-feira dia 1º de abril de 2022, vai estar sendo o ICO. Então fica de olho aí, vou deixar o link para vocês na descrição, nas redes sociais do projeto, porque se você ficar interessado aqui nesse vídeo, você já vai poder entrar no ICO. E por que, que é bacana o ICO, cara? Porque você vai poder comprar a SWC diretamente do site, então a fase 1, como eu falei para vocês, amanhã dia 1 do 4, a quantidade de venda vai ser 1% e o preço da venda vai ser 0,045 centavos, tá? Ou seja, 4 centavos e meio. Então, olha só, você vai pegar no preço mais barato, na fase 2, já vai subir para 0.06, ou seja, 6 centavos. Olha já essa diferença, esse lucro, vamos botar assim entre aspas, tá? E na fase 3, já no dia 17 do 4, tá? Vai ser basicamente 0.075, ou seja, meio centavos. Então você pode comprar por 4,5 e depois já vai estar tá valendo meio, beleza? Vai ter um limite de compra de mil dólares por carteira e basicamente é isso. Depois o IDO, mano, vai ser no dia 27 do 4 e o preço já vai ser 0.09 centavos. Então, olha só, vai dobrar o valor inicial que era 4,5 centavos vai subir para 9 centavos, olha aí, então isso pode se desenhar como uma oportunidade, certo? E beleza, vamos descer aqui um pouquinho, a gente tem a história do jogo então é uma guerra no céu, né, por isso que é Sky War, então depois de superar uma pandemia avassaladora, os terráqueos enfrentam um novo desafio, seres estranhos ameaçam invadir o planeta para tirar suas riquezas o que eles viram na Terra? Seriam as reservas de água doce? Petróleo ou as minas de ouro que ainda temos? Os segredos da floresta amazônica? Não há uma resposta precisa mas o caos já se instalou ou bravos homens estão sendo convocados para lutar na Guerra do Céu. E aí eu vou deixar para vocês verem um pouquinho, enquanto eu vou falando, um pouquinho do trailer desse jogo. Então a ideia é essa, né? Uma guerra que está acontecendo dos terráqueos contra os alienígenas e aí vocês podem ver que lembra muito aqueles joguinhos antigos, eu não lembro o nome, mas é aqueles joguinhos lá que você vai com essa navezinha atirando nos inimigos, vai derrotando e tudo mais, ok? Então vocês podem ver que tem mais um tipo de nave, tá? Então até essa navezinha aqui verdinha, Vamos para a próxima, essa é mais verdinha ainda, temos uma mais rosa né, essa amarelinha, e é isso, são quatro naves aqui pelo que eu tô vendo, certo? Aqui também a gente tem o um Tokenomics, tá, galera? Então, basicamente, aqui tá mostrando melhor, ó. O jogo pra ganhar vai ser 500 milhões, equipe vai ser 150 milhões, o lançamento, né, o airdrop, 3.3 milhões, liquidez inicial, 80 milhões, ICO, 30 milhões, conselheiros, 40 milhões, reserva, 40 milhões, marketing, 60 milhões, IDO, 26.7 milhões, e a venda privada, 70 milhões. Então, basicamente, aqui tem os personagens, né, seria a Nut, Nut, ou Cactus, é, Atom, Minormin e Dacnes Tephniss. Bom, galera, aqui a gente também tem um pouquinho do roteiro, onde começou aqui ó, no primeiro trimestre de 2022 agora, construindo a comunidade, né, start do airdrop e também a demo do jogo. Já agora no segundo trimestre, que começa em abril, é a primeira fase do SEO, a segunda e a terceira fase também do SEO, o IDO também, pré-venda das caixas NFTs e o teste beta aqui. Já no terceiro trimestre vai ter modo stake, marketplace, modo torneio, modo PVP, torneio mensal e um minigame. Depois também vai para 2023, eles querem fazer um metaverso, tá? Uma mais pra frente, 2023, modo de guia, tá? E lá em 2024, eles querem ter o metaverso já construído, tá? E tudo mais. Bom, aqui a gente vê os criadores, tá? Eu achei legal que todos aqui têm um LinkedIn pra gente estar tá acessando, tá? O linkzinho. E todos aqui mostram a cara, é uma equipe pública, então dá uma segurança pra gente, né? A gente pode ver aqui, Breno Valentim, Renan Maia, Pedro Melo, Jean, Italo Henrique, Felipe, Vinícius e Sérgio. Então a galera aí tudo tem o um Instagram aqui também Então isso dá uma segurança, você pode chamar os caras Pode trocar uma ideia, você pode ver Se o cara realmente existe, tudo aqui você pode analisar Entendeu? Bom galera, aqui também eu dei uma olhadinha No Telegram deles, tem 88 mil membros Com 4.200 online Eu sempre analiso as redes sociais de um projeto Pra ver se tá bem engajado, se tem bastante gente é, Acreditando no projeto Então aqui realmente eles fizeram uma boa divulgação do projeto, tem bastante gente aqui Assim como no Twitter, tá? Vocês podem ver que tem 32.400 seguidores, e eu não olho Só os seguidores, eu dou uma olhada no engajamento então eu dou sempre essa olhadinha aqui ó, vocês podem ver essa daqui, olha lá, 11 mil comentários, 37 mil retweets, 27 mil curtidas Então sempre eu dou uma olhada nisso, aqui basicamente é a questão do airdrop, tá? E aqui basicamente o que eu achei legal desse projeto é que já tem a demo, clicando aqui você pode estar testando aí a demo também A gente vai testar o jogo, então vocês vão ver que é bem legalzinho Então tá aqui o demo do jogo, basicamente você só usa as setinhas aqui ó, pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo e basicamente vamos clicar aqui em Start, ó Bom, e vocês podem ver que o joguinho é bem facinho, é Lembra aqueles joguinhos mesmo antigos, por isso que eu falei pra vocês, ó Você vai indo pra direita e pra esquerda vai destruindo aí, ó Ai, ai, ai, ai, ai, beleza Cara, é bem facinho de jogar, você só tem que pegar a mãe aí Não sei se tem um chefão ou algo assim, cara eu Tô testando o jogo agora também com vocês Tá é basicamente isso, é um jogo bem simplesinho Mas é divertido aí, imagina Você pode jogar isso aqui, esse joguinho E pode estar tá ganhando com isso, galera Isso que é legal dos jogos do NFT Você vai jogar um joguinho simplesinho desse E aumentou a velocidade, hein então, tá jogando um joguinho aí, vai estar tá se divertindo, passando tempinho aí, pode estar tá ganhando. Então, isso que eu achei legal desse game aqui, fechou? Bem facinho mesmo, galera. Acho que de vários jogos NFT que eu já trouxe aqui no canal, esse é um dos mais fáceis, mais divertidos, leve de jogar, entendeu? Qualquer um pode jogar. Então, isso aqui é um demo. Eu acho que pode ser que eles até né, vão mudar alguma coisa na versão final, tá? Mas é basicamente isso aqui. Por ser um demo, eu acho que não deve nem estar 100% completo, mas dá pra gente imaginar aí a ideia deles aqui, certo? Vou, vou morrer, vamos ver o que acontece Senão aqui também, aí ó Senão fica aqui o dia todo também E é isso, ó Aí, basicamente, a gente tem um Restart e o um Exit. Então, por enquanto, no demo é isso aí, e achei legal, cara. Minha opinião é que um jogo tá legal aí pra jogar. E pra fechar, aqui a gente tem o um White Paper, a gente consegue ver mais detalhadamente detalhes do jogo. Então, por exemplo, tem o um modo Aventura, que é um modo que consiste você pilotar sua nave e eliminar o chefe de cada estágio o máximo que puder antes que a nave seja destruída, tá? E tem uma taxa de manutenção de nave espacial sempre que ela é destruída. Então, por exemplo, depende da sua raridade, né, essa taxa econômica do jogo. Lembrando que você pode ter 20 naves por carteira. Então, se você tiver uma comum o preço para você reparar né a manutenção, né, seria de 1, um. se você tiver raridade cru, seria de 2, épica seria 3, lendária seria 5 e mítica é 10 para estar tá reparando. Também vai ter o modo arena, que tá falando em breve aqui, e o modo farm, né, modo fazenda. Bom, cada caixa misteriosa para você comprar a nave espacial é 400 SWC, lembrando que tem a raridade comum, cru, épica, lendária e mítica, e tem também o sistema de compras de habilidade, que custa 200 SWC, também com a mesma questão de raridades. Aqui fala um pouquinho da moeda deles, né, que é a SWC, que é a moeda aceita no ecossistema para comprar NFTs e as recompensas no modo de jogo também é distribuída nessa moeda Sky War Coin, beleza? É importante também ler aqui, ó, que contratar a Tech Audit, tá? É que é a empresa séria no mercado que vem ganhando destaque em todos os processos e atualmente o relatório de auditoria do game pode ser encontrado nos canais Tech Audit no Telegram e na GitHub, ok? Então basicamente tá com a auditoria aí, beleza? E é basicamente isso, tá galera? Então esse foi o jogo, tá? Minha opinião é que, é que o jogo tá legal, tá divertido dá pra ser jogado, dá pra você tá lucrando, certo? Então eu acho legal um jogo NFT ter essa característica, que você realmente joga, se diverte para poder ganhar. Não é só clicou ali e ganhou. Não, mano, você vai jogar e vai ganhar. Se você for ruim, você ganha menos. Se você for bom, você ganha mais. Eu acho isso muito bom nos jogos NFT, beleza? E é isso aí, galera. Agora você faz sua análise, todos os links estão na descrição e a decisão é sua. Se você vai estar entrando no game ou não, você vai decidir aí, beleza? Eu trouxe conteúdo para você e agora você faz a sua análise, tá bom? Tamo junto, vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!